Sabe, tudo aquilo que vocês veem, que vocês acham lindo e maravilhoso, é uma máscara. Cuidado com pessoas que te elogiam muito. Cuidado com pessoas que chegam e ficam falando de um divino, é, muito terra, muito terra. Porque ninguém consegue trazer a divindade aqui para a terra. Porque a terra já é divina. Ela é uma Mãe poderosa. Ah, se nós existimos aqui, o nosso coronário mostra o quanto o Divino chega, né? O quanto o Divino é. O quanto o Divino nos atinge. E o quanto nós somos ah, receptivos quando sentimos dentro de uma sabedoria... Criada por esse divino, algo que diz assim: eu sou. Eu sou o divino em ação. Eu sou a doa-ação no amor. Então, quando você atinge essa elevação, é algo maravilhoso onde todas as crenças vão água abaixo. Tudo que você acreditou anteriormente naquilo que foi inserido através da mentalidade estreita das pessoas, através do concreto absoluto, vão água abaixo. A ciência não divina, ela perde sentido e a ciência verdadeira, ela é criativa Ela é criada Ela é o saber Nós não podemos ser divinos Crendo em algo exposto por fora Em leis, não existem leis divinas Existe a vibração Quantitativa Não, a qualitativa quando vem aprendizados do que nós não devemos fazer, é porque ainda estamos muito precários. Na dualidade do que devemos ou não fazer. Quando chegamos a, essa, a esse potencial, né? a, a, a essa ligação com o todo. Quando chegamos a essa ligação, a dualidade se torna una ela é central, logo o coronário te leva a essa dualidade. Existem pessoas que dizem assim, o símbolo de gratidão é aqui, com a cabeça erguida, sim, eu por exemplo, para mim o símbolo de gratidão é uma introspecção, então eu olho para dentro de mim, porque a gratidão ela vem de dentro para fora. E não de fora para o alto. Mas de fora para o alto eu atinjo o todo do universo que sai através da junção e do eu sou. A mãe terra me traz a força do chakra básico da vida que se inicia através dele. E aponta para o nosso crescimento. E aponta para a evolução. Aponta para a vida. Que vai ser fertilizada. A partir da junção. A Kundalini sobe. Ela chega até o nosso coronário. Às vezes um pouco abaixo. Ou mais abaixo. Ela retorna nessa mesma fonte. Dentro de uma força chamada DNA, DNA espiritual, a grandeza do coronário, DNA físico, DNA celular, que vem da mãe terra e nos energiza. Se esse DNA não existia, não existisse, a mulher jamais sangraria, porque um dia ela foi, foi rasgada, ela foi aberta, justamente para servir de passagem a um ser introterino que foi criado nela e renasceu e nos dá vida. É a junção dessas duas criações que nos dão força para existirmos aqui. Gratidão ao meu coronário que me une à divindade total. E assim eu quero permanecer. Só que enquanto aqui eu estiver, eu preciso dessa força vital e instintiva que me une por inteiro. O negativo dela, eu não preciso dizer agora qual é. É exatamente o oposto. Gratidão.